Oi, carnaval chegando e você está meio perdido, não sabe ainda para onde é que vai, né? Então, que tal vir aqui para casa? Tem um punhado de coisa que a gente pode fazer. Você pode pular o carnaval aqui na região, pode pular o carnaval deitando cedo e pulando cedo da cama, para ir fazer algumas visitas, conhecer a região. Você pode ir até Pedralva, que tem o um bloco do Pink Floyd, então é um carnaval com rock and roll. Você pode ir até Brasópolis, que tem um carnaval com os bonecos gigantes, carnaval de rua. Você pode ir até Itajubá assistir Bohemian Rhapsody num dos melhores cinemas da atualidade cinema legal com os elementos de sustentabilidade captação de água de chuva é, captação de energia solar e um preço de 10 reais o ingresso pode conhecer Maria da Fé Terra do Azeite pode conhecer Delfim Moreira e agora você vai conhecer o lugar onde você poderia ficar aqui em casa. Aqui está a sala, um lugar legal para a gente sentar, trocar uma ideia, a cozinha, o café da manhã eu sirvo e é um café reforçado, almoço e janta a gente pode compartilhar, podemos fazer juntos. Aqui à direita o banheiro, um dos quartos que não está arrumado. Um colchão legal, um segundo quarto. Nos dois quartos é possível colocar um colchão extra, mas aí é no chão, eu não consigo armar uma cama. Olha a vista do, dos quartos. Então, se você vem para pular o carnaval, aqui é um lugar legal para você descansar e recarregar as energias. Você vem para ficar na paz e no sossego, Olha aqui, aqui a gente pode sentar, trocar ideias, conhecer lá fora, podemos arrumar alguma coisa na horta, podemos mexer na terra, podemos catar goiaba, tem bastante goiaba nessa época, podemos catar goiaba e fazer doce mineiro, docinho de goiaba aqui da roça, podemos ficar vendo os passarinhos, podemos observar as montanhas ao longe e podemos sair para fazer uns passeios pela região. Daí, se achou legal a ideia, achou legal o convite, procura a gente aí, Eco Housing Gaia Terra Nova. A gente está no Google e no Airbnb. Para se hospedar é via Airbnb. Grande abraço e vejo vocês no carnaval!